Boa noite, boa noite. <risos> Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite todo mundo. De repente eu aqui né no Instagram do Nepuga para fazer uma live com vocês, uma live bem diferente hoje, bem especial né. Deixa eu só posicionar aqui meu celular. Boa noite pessoal, boa noite. E aí tô esperando nossos convidados. Pera aí, temos convidados, temos convidados. Boa noite. Gente, eu perdi um pouquinho a hora aqui da minha live. Boa noite, Samira Branco. Cadê o Diogo? Boa noite, Milena. Bom, chamando aí os colegas, os amigos. Eu perdi um pouquinho aqui, Thiago. Boa noite. Um beijo. Perdi um pouquinho minha hora, mas tô aqui, tá? Gente, Jamile Branco também aqui. Que legal. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos lá, cadê a Camila? Vamos ter uma, uma live muito especial hoje aqui, deixa eu chamar meus convidados, né? Vamos ver o Instagram deles, o Diogo aqui. Isso aí, nossa equipe aqui de ROF, chegando aqui no Nepuga, tá vendo? O Instagram dele, o Diogo aqui. Isso aí, nossa equipe aqui de ROF, chegando aqui no Nepuga, tá vendo? Oi, Diogo. Boa noite, pessoal. Tô ouvindo a minha voz aí. Boa noite. Boa aí, noite. Hoff, Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Tudo ótimo. Você consegue convidar a Camila? Qual que é o Insta dela? Camila, é... ela já tá aqui, né? Tá, ela já tá aí. Deixa eu... Deixa eu ver. A gente vai falar sobre cirurgias, né, Rof? Olha que assunto mais gostoso, não é? Ah, eu adoro. Qual que é? Me fala só o Insta. Doutora, sabe que eu... doutora, underline Camila Branco. Ah, deixa eu ver eu vi ela aqui será que ela consegue fazer igual você Pediu o... para participar e eu libero sim, Deixa eu ver. sim. gente eu estava com febre já tarde estava com uma febre é. o que aconteceu doutora então não sei fiz o teste rápido de covid não é covid graças a Deus né mas pode ser gripe resfriado nesse tempo que tá louco ah, sim, deve ser Tá muito frio pra cá Bom, vamos esperar não, a Camila entrar, então É, precisa ela entrar, porque ela não Não tá na nossa listinha aqui Tchê, vê pra mim se ela tá Ela tá lá aí Vamos entrando Gente, esse é o Diogo, o doutor Diogo Branco Que é especialista em HOF Né, Diogo? Amo fazer ROF e vai coordenar ROF aqui no Nepuga, né Diogo? Com muito prazer, Estamos muito aí. honrado. <risos> Espero vocês nesse curso, cirurgiões dentistas que estejam aí participando da live. Hoje nós vamos falar sobre cirurgias em harmonização orofacial. É um tema que eu gosto muito também. A solicitação, é Doutora Ana, ela enviou a solicitação <risos> para você Tá, ah, deixa eu entrar aqui. Deixa eu rolar aqui Pera Gente, não chegou A solicitação dela Pede para enviar novamente Ti, se você estiver aí Que não chegou tá. aqui tá. Não depuga, né? O Thiago tá é. falando com ela é. Tipo assim, deixa eu digitar, ah, não consigo, né? Digitar ela aqui, doutora Underline Camila eu aqui, achei Chamei ela, vamos ver Boa noite, pessoal, boa noite Oi, Camila. Camila, doutora Camila, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, desculpe me trazer aqui um pouquinho, mas estamos aqui, vamos lá ah, é assim mesmo. Sim, vamos embora. Ô, Diogo, nós estamos não? não de, de... Sem, de sem querer. Estão <risos> tudo bonitos aí. <risos> Lindos. Isso aí. Vamos falar então sobre cirurgia, mas primeiro vamos falar um pouquinho de vocês, né? Um pouquinho do que vocês fazem, um pouquinho do currículo de vocês. Eu acho que é importante, né? As pessoas conhecerem um pouquinho vocês, saberem da atuação. Vocês já atendem da ROF, né? É. Eu trabalho com harmonização já, eu... desde 2016 uh, e troquei o equipo pela maca, né? Como dizem, eu não trabalho mais com dentes hoje em dia, só com a face, com cirurgias faciais, inclusive. A minha irmã, que é a doutora Samira, que está aqui na live. Ficou com os meus pacientes bucais, eu costumo falar assim, com a parte odontológica. E hoje eu só faço a harmonização, preenchimento, toxina, cirurgias, bom, basicamente tudo. E sou muito feliz nessa área, é uma área que me dá muito prestígio e muito orgulho de fazer parte disso. Agora, Camila, por favor, se é presente aí para nós. Eu entrei na harmonização de uma de uma maneira diferente da harmonização. Eu, eu fazia UTI e hospital faço até hoje, né? Mas por uma paciente minha que estava na UTI e que ela salivava demais e ela tinha pneumonias recorrentes, pneumonias aspirativas. E aí eu fui buscar um curso de toxina em 2014, para colocar a toxina nas glândulas salivares para diminuir a salivação dessa paciente. Caso de Porque ela, ela era... tinha traqueomalacia e não podia é, insuflar o canfe, enfim. Uhum. Aí eu descobri a harmonização a partir desse momento que eu fui buscar um, um, um tratamento para minha paciente de UTI que já fazia nove meses que ela estava na na UTI com muita pneumonia e a partir daí também apaixonada pela ROF, e sempre sempre estudando há oito anos também então 2014 é. foi lá nos primórdios né Camila quando eu fiz a, a, a minha primeira capacitação de toxina a odontologia primeiro que todo mundo falava vai ah, que loucura você é louca não né o que, que vai não tem nada a ver então há oito anos atrás 2013 quando eu fiz 2014 eu fiz a capacitação só era permitido cirurgião dentista atuar no terço inferior da face para para macete e sorriso gengival e assim preenchimento labial era muito Precário, digamos assim, é, só tinha uma técnica, que era você colocar um ácido hialurônico e pronto. Né? Uhum. Não tinha muita técnica, como as técnicas de hoje em dia, que cada, cada paciente tem uma indicação, se você quer volume é, um, é uma técnica, se você quer natural é outra. Na época não tinha, né? em 2013, 2014, era uma harmonização muito básica, só de toxina e preenchedores, para terço inferior da face. Então depois, aí, aí foi evoluindo para a gente conseguir ganhar um espaço na odontologia e a doutora Ana Carolina Pulga que introduziu os injetáveis na biomedicina também tem uma grande participação para a gente como dentistas e para os farmacêuticos e para os biomédicos e para os infer... biólogos estetas é. né? Agora eu tenho muito orgulho de ser uma, uma mulher guerreirona assim como você. Parabéns. É uma inspiração é né? para a gente, tá? Bom, fico muito feliz, desonjeada aqui com a participação de vocês, com essa né, esse, todo esse grupo que a gente está fazendo para a gente ter um, assim, um excelente curso de Hoff aqui dentro do NEPUGA, porque realmente a biomedicina começou mais cedo, né? E foi assim, abre aulas, e posso dizer, para todas as outras áreas da saúde a enfermagem, a farmácia, a biologia e a odontologia não podia ficar para trás, né? Porque odontologia, os cirurgiões dentistas que estudam tudo que estudam sobre até que enfim chegou na gente. Não <risos> é, Estuda tudo que sobre face, sobre a região, a parte muscular, é, movimentos, tudo e ia ficar para trás e outra. E realmente justamente isso que a Camila disse. É, uma dentista começou, lembro que eu tive uma dentista que ela fez pós comigo, em, a, a, a Rosan, Rosângela Prado Ela fez pós comigo em 2013, 2014, foi uma das primeiras dentistas, fez a pós de saúde e estética E ela só podia fazer dor com toxina botulínica, tudo para dor Isso. podia fazer, enxaqueca, temporal, bruxismo, tudo e ela aprendeu toda a parte cética, mas não podia fazer, né? Ela só aprendeu e não exercia. Aí quando a Hoff começou a avançar, aí ela começou a colocar em prática, mas assim... Ela estava quase fazendo alguma outra coisa, porque ela assim, não acreditava. E a gente também não, porque realmente... O cirurgião lentista, ele tem, sim, todo um conhecimento e um arsenal de medicamentos para trabalhar. Como trabalha com antibiótico, a gente não trabalha com antibiótico. Então, existem diferenças, né? Faz os procedimentos cirúrgicos, a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, a biologia não faz procedimentos cirúrgicos. Então, existem limites e isso não é nem ruim, nem bom. Eu acho que quem tem a ganhar é o paciente, e como eu falo, cada um fazendo aquilo que sabe fazer de melhor e da melhor forma É o, o futuro da, da saúde estética né? e, e quem quer cirurgia, eu falo, faz odonto Porque no odonto você está respaldado pelo conselho em questões Nas questões dos procedimentos cirúrgicos Quer trabalhar com antibiótico terapia? Precisa? Se sente mais seguro? Tem que fazer o um odonto. O pessoal pé falar, mas e a biomedicina, a farmácia? Não vai conseguir fazer... Antibiótico, algumas coisas assim? Por enquanto, não. A gente luta, a gente quer, a gente procura que isso venha a ser uma realidade, né? Mas é algo um pouco distante, porque não envolve só conselho, envolve Anvisa, envolve outras situações, tornar esses profissionais prescritores. Então, é uma coisa um pouco mais difícil. A gente está aí lutando. Enquanto isso, a gente vai aí ajudar a Hoff a conquistar também mais é, mais procedimentos, mais, mais autonomia perante o conselho, com os procedimentos estéticos, né? Porque tem muito para avançar, não é? Sempre. E cada, cada tempo que passa, cada ano, cada minuto que a gente pesquisa, sempre tem alguma novidade dentro da harmonização orofacial, né? Então, é, agora a FAPUGA, né? Isso é. é vai acrescentar muito na harmonização orofacial, né, incluindo os cirurgiões dentistas, que estamos muito felizes com a, com a harmonização e com a inclusão da prática cirúrgica, porque não são todos os cursos de especialização que incluem a cirurgia na rota. É, um grande diferencial nosso é justamente... É justamente ter a parte cirúrgica dentro da nossa pós de ROF, né? É assim, essencial, assim, acho que é um grande passo para diferenciar das outras pós que já existem e a gente ter todo esse, esse conhecimento, essas práticas cirúrgicas mesmo. Inclusive, você poderia falar um pouquinho dessas práticas aqui para o pessoal, né, Camila, Camila e o Diogo. Sim, eu acho que a açúcar, Camila, açúcar, assim, assim cara, como só. eu, a Camila é uma apaixonada por cirurgias, né, cara? Nós dois só. sempre trocamos então. figurinhas por WhatsApp, <risos> olha essa cirurgia que eu fiz, olha essa cirurgia que eu fiz E, bom, você poderia falar então, doutora Camila, quais cirurgias você faz no seu consultório? É, aquelas mais novas, as novidades que você tem pra gente? Pode falar aí Bom, existem as técnicas é, que a gente chama de, de cirúrgica, quando tem uma, uma incisão uma, e, e pontos e tudo mais, né? Dentre as mais novas, eu digo que de cinco anos para cá tem o lip-lift, é. que é, é, apesar de não ser tão procurado, é uma técnica única que a gente tem para conseguir diminuir o tamanho do lábio superior da porção cutânea, né? Porque o lábio, ele envolve a parte cutânea e, a, e, e o vermelhão. Então, quando a, quando a gente vai envelhecendo, ou até pessoas mais jovens que têm esse, essa altura maior que 15 milímetros, que não expõem muito os dentes superiores que fica que quando fala fica não mostra os dentes superiores uhum. né? independente da idade a indicação do lip lifting ela é única não uhum. existe outra indicação para pessoas que não têm exposição de lábio superior e um alongamento de lábio da porção cutânea acima de 15 milímetros que não seja o lip lift né fala qual é o tratamento desse qual que é o diagnóstico disso? É o lipolift. Outra cirurgia. Agora, que... só para falar oh. de uma forma bem clara para quem está assistindo. Às vezes tem alguém que não entende disso. É, o que, que seria é. o lipolift, assim de uma forma bem clara? É, imagina, pessoal, que nós temos essa distância entre a pontinha do nariz, abaixo do nariz, né? E o lábio superior, essa pele, ela vai crescendo, ela tende a crescer com o processo de envelhecimento. Ela vai se alongando e o lábio superior vai afinando. Então, e vai essa... invertendo, né? E vai ficando é, assim. É. E ele vai invertendo, ele Isso. entra. Então entra. ele fica Exato. Quando a gente envelhece, a gente, fala, a gente pede a... Desculpa. A, gente tá aqui a bem bem. de gordura profunda. Aí a gente fica assim. É, uhum. A gente fala que ele vai, vai funcionando, ficar. vai ficando assim, para dentro, né? Contra Exatamente. Isso. E às vezes o preenchimento, labial, o preenchimento labial dá volume no lábio, mas não, não, não dá aquela reversão, não dá aquele, aquele efeito de volume. Parece que você põe ácido, põe ácido, e a boca parece que não, não, não fica visível. É, esse... ela fica, fica numa proporção é mais esquisita, é, ela aí, fica muito baixa. Aí, caso, é cirurgia, né? poder reduzir Sim. essa questão. Aí, essa cirurgia, ela é feita com anestesia local, com sedação ou não, a gente depende muito do paciente, de saúde do, do paciente também. É feita uma incisão subnasal, então a gente corta bem rente ao nariz, tira uma proporção que a gente consiga Everter e mostrar pelo menos 4 milímetros do lábio superior. Doutora, é, o então, é começo. A qual que é a, o comprimento assim, que você é, avalia um paciente e sabe que ele precisa ou não? Que ele tem indicação ou não? Seria 15, 15 milímetros, é isso? Então, a média é de. 13 milímetros, 12 a 13. Até 40 anos, 35 anos, se a gente colocar o dedo entre a, colo... a base do nariz e o início do lábio, o início do uhum. vermelhão, é um dedo. Está né? uhum. todo mundo colocando o dedo. Uhum. <risos> <risos> <risos> né? Todo mundo colocando o dedo. Geralmente, essa é a medida de um dedo. Uhum. Né? Uhum. Além disso, que... que é entre 11 e 13 milímetros abaixo de 15 milímetros é uma indicação de lip, lip porém existem pessoas que têm a maxila mais comprida que elas mostram também os dentes eu tenho uma paciente que ela tem de boca fechada uma indicação super indicação de lip, -lip. Hum. quando ela sorri ela tem sorriso gengival qual seria o tratamento dessa pessoa? Então, são, seriam duas preocupações com a cirurgia do lip lift. Se eu tirar esse pedacinho de pele aqui, abaixo do nariz, essa subincisão, eu vou inverter, eu vou mostrar mais o vermelhão do lábio. Também mostro um pouquinho mais, até da área molhada, que até, até uns três meses fica até ressecada. Né? A gente consegue dar volume e consegue mostrar o vermelhão do lábio com o lip lift Então a gente sobe, ele everte e diminui essa altura. Só que os dentes, nessa cirurgia, a gente conseguir adequar a exposição dos dentes em repouso e no sorriso é muito importante. Então o planejamento cirúrgico para o lip lift precisa ter essas duas indicações. Além dos a mais de 15 milímetros, entre base de nariz e começo de vermelhão, a gente precisa analisar sorriso em repouso e sorriso máximo, para que a gente não exponha demais os dentes ou que a gente encurte muito o, o la, a parte cutânea do lábio e a pessoa não consiga, é, tenha que fa, é, fazer um. Forçar para fechar o lado. Esse caso então, que os você dentes... falou é bem complexo, né? Desse paciente. É bem aí, complexo, então. né? E a gente vai fazer essa cirurgia daqui 15 dias. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. A gente vai fazer é, uma gengivec. A gente vai aumentar o tamanho dos dentes. Para diminuir a sensação de sorriso gengival. A gente vai é, colocar a toxina botulínica para diminuir a parte de sorriso gengival, tanto anterior quanto posterior. Então, a gente vai travar três músculos do sorriso, além da cirurgia do lip lift. E também vamos fazer uma pontinha de nariz, vamos fazer uma rino nessa paciente. Então, ela vai modificar bastante com a cirurgia. Não. Camila, é, o que seria o corner lift? Corner lift é quando, a, quando o paciente tem um sorriso... Um sorriso não, né? Que daí seria um sorriso invertido quando ele tem essa parte caída. Uhum. É, eu já tinha ele sorri... desse, com essa indicação. É. que Ela, ela, ela, ela é, tinha exposição labial central mas aqui perto da comissora era para dentro. Aqui. Ela era é para dentro. Então, essa é a indicação de um corner lift. O corner lift a gente consegue tirar um pouquinho de pele do término do lábio superior e também everter uhum. o cantinho de lá. Legal. No lip lift tradicional, que existem, que também existe o modificado, né? Quando você descola e solta toda toda a pele, você só faz uma, um pontinho ou uma aplicatura na, na musculatura, você também consegue, às vezes, consegue reverter o finalzinho do lábio com esse tipo de lip lift. Legal. Porém, o corner lift isolado também consegue reverter, porque tem pessoas que têm, aqui, principalmente classe 2 severa, né? Aqui, ele tem esse tipo de boca. Sim, sim. Sabe, aquele respirador muito bucal, que aqui Sim. fica muito hipotônico? Sim. né Quando você faz um lip lifting tradicional, ele puxa também aqui. Aí você mantém o padrão dele bucal, só que mais para cima. Então, o corner lift sozinho, ele vai conseguir everter apenas a parte, o, o término. Ele uhum. levanta, ele aumenta o ângulo. A região mais lateral superior, né? Exatamente, ele faz um um sorrisinho depois e a, e a cicatriz né? as pessoas perguntam, vamos falar que a cirurgia onde vai ficar a cicatriz? ela é visível, não é Camila? Como que é? é segura? a cicatriz, é, a cicatriz do, do lip lift ela contorna a aba do nariz às vezes quando a gente tem, porque é muito difícil fazer a sutura dentro do nariz né? É muito difícil, é muito duro. Então, depois de uma, de uma certa mão, a gente consegue entrar um pouquinho dentro do nariz. Mas, geralmente, ele é bem na base. E, essa, no começo, o lábio fica com edema até 30 dias. Então, incha bastante. Eu já vi. Fica bem, bem inchado mesmo, né, fica, cara? Fica bem inchado. Sub, incha bastante, principalmente nos 15 primeiros dias. Né? E, a, e a incidão como os pontos são muito juntinhos, primeiro a gente faz uns, uns pontos de ligação e depois os pontos externos, eles são muito pertinhos eles são muito juntos, porque a boca a gente, bom, eu né <risos> fala demais, come demais, é, a gente usa muito e o pós-operatório desse, uma das indicações você não fala bem <risos> fala menos, sabe, usa pouco, não passa batom, uhum. esse movimento, uhum. sabe, que vai esticar. Então, é, é, é muito restritivo para as pessoas pararem de usar o músculo orbicular do lábio, da boca. Então, que bom. A, a cicatriz, é, a gente tira os pontos depois de 10 dias, depois de 10 dias, essa cicatriz vai estar tá bem vermelha, ela fica elevada, o edema do lábio vai sair depois de 30 dias, mas você persiste com o uso de quelocote até uns 3 a é, 6 meses é. com o uso de quelocote... É. E muito protetor solar. E a cicatrização depende de cada pessoa. A saúde da pessoa interfere muito na cicatrização. No formato de cicatriz, em quelóide. Então, do um exame é pré-operatório é muito importante, né? Saber interpretar o exame é muito importante. A seleção do, do paciente é muito importante, né? Saber A seleção do paciente. Porque se você só tem o lábio comprido e não tem exposição dos dentes, não sei se valeria a pena fazer um lift, Senão a pessoa vai ficar com os dentes todos aparecendo É, tem que avaliar né? bem e uma outra Então coisa a avaliação é importantíssima é, E uma outra coisa que eu acho fundamental né, nessas, Nesse tempo todo que a gente tá, vem conversando sobre as cirurgias É aprender com quem sabe, né? Com quem sabe fazer a, a cirurgia E com quem tem resultados E sabe dar toda a orientação, né Camila? Porque assim... Hoje em dia, o pessoal se aventura fazendo sem procurar um profissional capacitado como você, que conhece, que sabe, que já tem experiência. E aí a gente vê as cacas por aí, não é? Então, acho que isso é, é importante, saber o que está fazendo, né? Para poder ter ótimos resultados. Eu, eu costumo falar, só faça o que você sabe reverter. Né, se você não sabe o que fazer, se der alguma intercorrência, não faça. Primeiro, saiba todas as intercorrências e tratar todas as, inter as intercorrências. É. Antes que elas aconteçam, prever, tentar evitar ao máximo e, caso aconteça mesmo assim, saber o que fazer e saber tratar. Hum. Porque chegar num, num ponto de, vamos supor, de necrose, de nariz, é necrose bilábio, é uma é uma intercorrência que pode ser evitada se você souber o que fazer antes dela acontecer né então são são coisas previsíveis eu, eu, eu restringi aqui os comentários que tava vindo muito oi, oi, oi, oi aí eu vou restringir um pouquinho, eu ia abrir agora, só que meu celular aqui, gente, travou, não tô conseguindo abrir os comentários inclusive colocaram aqui um balãozinho de perguntas, olha, e eu também não tô não tô conseguindo mexer em nada aqui, ó, tá tudo travado, não sei porquê <risos> né, e eu, por isso que eu não abri os comentários, aí o pessoal da equipe tá falando assim, tô abrir os comentários, mas gente, não tá conseguindo <risos> não sei o que acontece, que travou tipo assim, só estamos nós aqui tipo, conversando tudo, mas não consigo mexer nos comentários em nada. E tipo, só se eu, tipo, sair e reiniciar, porque eu não consigo mexer em nada. Mas, né, devido a. a, a né, já começou assim, vamos deixar assim, tá? As perguntas também, depois vocês podem mandar no inbox, tudo. Né, eu aqui na caixinha de perguntas, se eu conseguir abrir, eu, eu abro aqui, tá? Por isso que eu não tô abrindo. Mas vamos... É, eu queria que as pessoas fizessem perguntas, né? eu fui fechar. Dá fazer, doutora Ana Eles conseguem perguntar aqui Não tem, Tiago, como perguntar? Depois a gente abre a caixinha de perguntas Que tem na própria Mas, live sim. Então, gente Eu não tô conseguindo abrir nada aqui Peraí Eu consigo ver Se você depois você... me permitir eu, eu, eu vejo Você vai no moderador Você Vou te colocar como moderador peraí. Tá ah, sim, que daí você abre aí, né? Isso. isso. Gente, a gente tá assim, né? Você não consegue abrir daí? Eu consigo. Aqui eu é. já, já consegui. Tem três perguntas. Não vai, então é isso. Pode abrir. Isso. Pode abrir pra gente. Você tá conseguindo melhor. Uh, ó, a Jéssica Samilli perguntou se farmacêuticos podem fazer pós. Com você. No caso, ela deve estar se perguntando de outra pós, né? É na pós de farmácia estética, pode, sim. A de Hoff, uhum. ela tem assim, a gente não pode pedir que ninguém faça qualquer pós, né? Qualquer graduado pode fazer qualquer pós-graduação. Isso pode ser em direito, em qualquer coisa. A questão é. Eu posso atuar com a pós que eu fiz? Aí vai depender do teu conselho de classe Então, muitas coisas que a nessa pós de Hoff A gente deixou ela bem voltada para questões cirúrgicas Então, são muitos procedimentos que o farmacêutico, o enfermeiro, o, bio, o biólogo O é, biomédico não tem conhecimento cirúrgico para poder acompanhar a pós Então, creio eu, que vai até acompanhar as práticas, mas não vai ter... Habilidade como o, dentista, o cirurgião dentista tem O cirurgião dentista já é acostumado Já tem todo um preparo cirúrgico durante a faculdade de, cirurgia, de, de, de, de odontologia Então, poder fazer, eu não posso falar que não pode Após de ROF Só que, será que, o que, que vai usar da ROF cirúrgica, por exemplo? Nada, né? Então, vai ser em base, base de conhecimento e não vai poder aplicar essas, esses procedimentos Então não sei o quanto é interessante Por isso tem a pós específica que é de farmácia estética Que daí sim, você aprende tudo aquilo que o farmacêutico está habilitado a realizar Porque não adianta é. vocês aprenderem Tanto os cirurgiões dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos Aprender a fazer procedimentos de forma maravilhosamente Tem gente que aprende super bem, não é? Só que o seu conselho não permite fazer aquele procedimento Você está fazendo exercício ilegal da profissão E aí você pode acumular complicações, problemas com o seu conselho de classe Então, a escola ela pode ensinar tudo Só que quem determina a atuação profissional é o conselho de classe que você está registrado Por isso que a gente vê biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros indo fazer odontologia Para poder atuar na área cirúrgica porque, do meu ponto de vista, o que tem de grande diferença da, da odontologia com as demais profissões que atuam já na harmonização facial é o, o, a questão cirúrgica, né? São os procedimentos cirúrgicos que estão avançando e vai avançar muito mais, né? Tem aí coisas já no forno para sair e está crescendo. E é justo, porque o cirurgião dentista faz excelentes cirurgias, né? O seu maxila e outras situações, em outras áreas que o dentista já atua, o dentista já atua como, é, né, como profissional cirúrgico, vai super bem, né? Todas as cirurgias de boca, tantas outras coisas, né? Então, assim, está crescendo muito mesmo. Então, esse é o diferencial. Mas 80% da harmonização orofacial... Independe da cirurgia. Então. Né? então, todos os profissionais, 80% da, da, da harmonização é, pode ser feita com muita qualidade, né? Sim, então, os, um, então sabores, a, a, a pós para cada um, a, a harmonização é linda na toxina, com os bioestimuladores, é. com os preenchimentos. Nossa, o trabalho mais lindo é o clínico. É. Né? A cirurgia é um complemento, é uma cereja do bolo que algumas coisas a gente não consegue e que a gente tem essa, essa, essa autorização e essa, e essa especialidade da gente conseguir melhorar e conseguir dar o melhor diagnóstico. Porém, os outros 80%, gente, é a clínica. É clínica, é. é né? Os estimuladores, toxina, preenchedores, fios... Né, alguns tipos de equipes, tecnologias então assim é tem muita coisa boa né então nossa é um leque gigante né doutora é Camila tem uma ter. dúvida sobre resultado do lip lift ele é imediato quanto tempo demora o resultado do lip lift primeiro que você é, tem um edema muito grande de lábio não só do vermelhão quanto da parte cutânea né? Uhum. então no começo o lábio ele fica mais endurecido depois quando você vai voltando a falar é, não que não possa falar né mas é contraindicado falar demais por conta da cicatriz para não abrir os pontos enfim com é, um, o um resultado definitivo é acima de seis meses uhum. desde a cicatriz porque você vai fazer uma super correção Dessa altura. né? Porque ele vai ceder uns 20%. Uhum. Então, se eu quero colocar a altura do meu, do meu lábio, da, da, da parte cutânea do meu lábio em 13 milímetros, eu vou super corrigir para 11. Yeah. Uhum. Porque eu vou ter uma recidiva de uns 20%. Uhum. Então, no começo, a gente vai ficar super corrigido. Depois vai assentar a cirurgia, assim que a gente, né, vamos entender assim. Depois de seis meses, a gente vai tendo mais um o resultado próximo do que seria o normal, que até um ano a gente consegue ver como que vai ficar, desde cicatriz até posição de lábio. Eu ia perguntar hum. isso, porque tem muitos colegas meus que têm medo de fazer lip lift e tirar demais. E daí é um outro hum. problema, por isso que é importantíssimo ter a avaliação e a medida certa, né? Tem que saber avaliar bem isso, cada caso. Existe uma, uma matemática que a gente, né, que a gente faz é, quando a gente vai planejar a cirurgia, existe até um software que consegue reproduzir isso e até fazer um template. Né? Mas eu confio muito no nosso olho de diagnóstico, na clínica e da gente mesmo conseguir é, fazer a marcação e sempre corrigir, se você acha que vai tirar demais, tira 5% a menos. Sim. Porque se você tira demais, depois não tem muito como corrigir. E o preenchimento se você tira de menos, labial. você consegue corrigir depois. Oi? O preenchimento labial pode ser feito quanto tempo depois da cirurgia? De três, de três a quatro meses depois. Tem pessoas que fazem de dois a três mas são de três a quatro meses depois já dá para corrigir as assimetrias porque quando a gente faz é, o planejamento a gente vê a altura de lábio inferior e lábio superior como iguais e quando a gente estuda na Hoff, na na Hoff clínica quando a gente vai fazer o preenchimento a altura e o volume do lábio inferior ele é 1,6 do lábio superior. É um pouquinho maior. Né? Ele tem inferior. que ser um pouquinho maior do que o lábio, lábio superior. Quando a gente faz o planejamento do lip lifting, a gente calcula os dois como iguais exatamente pela supercorreção uhum. e para depois ele conseguir é, ter essa recidiva, um pouquinho, vai de, de, um, de uns 20%, e ficar. Num volume e, e de uma reversão Dentro do que a gente chama Do padrão da roca Entendi Querem mudar de cirurgia agora? Por quê? Porque temos a aspiração de papada ah, Que nós sim, amamos bom. fazer Isso Tem mais perguntas? Ah, deixa eu ver aqui Vê. Cauã Alcântara como funciona a lipo de papada? Já vi o doutor Diogo falando disso. Minha mãe está precisando. Ah, só, só porque eu, eu falei. Deus é. deu certo. Meu Deus. Já, aí, já estão querendo sair da lipo de papada. <risos> Quem precisa, né? Que mulher que não seja é. lipo de papada. Então, ó, é, sobre a lipo de papada, Bom, a gordura submentoniana é uma gordura difícil de sair. Com métodos assim, vamos falar de dieta, métodos assim de. Emagrecimento, né? É uma das gordurinhas mais teimosas, a gente costuma falar Assim como a gordurinha da barriga, nós temos a gordurinha aqui da papada Que é uma das últimas que saem quando a gente emagrece, né, cara? Então existem tratamentos para isso Os mais isso. famosos são lipoenzimática de papada Hoje nós aplicamos enzimas na região E a lipoaspiração de papada Que é a técnica cirúrgica feita em consultório Agora vai com você aí, Camila, falar sobre a lipo cirúrgica. A lipoenzimática também, né, é, teve um. Há, uns, há uns, uns cinco anos atrás, ela era. ainda é, né? Mas ela foi muito utilizada. Antes do cirurgião dentista conseguir esse passe, digamos assim. Para lipoaspiração mecânica, a gente fazia muito lipoenzimático, uhum. né? De, de papada mesmo, dessa, dessa gordura submentoniana. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, poucos anos para cá, a gente conseguiu que o nosso conselho autorizasse a lipomecânica de papada. né, Que a gente consegue fazer uma, é, chama lipoplastia de Toda a parte cervical, contorno de mandíbula, né? A gente consegue fazer contorno de mandíbula, que na harmonização é o que a gente busca, é esse resultado que a gente busca, né? Essa leveza da face, essa divisão da face entre pescoço e rosto, né? Tanto a sombra quanto a luz são muito importantes na harmonização. E esse contorno, ele, a gente consegue com a lipo. Então, ali lipo que contorno, é essa gordurinha. Ele denota jovialidade, né? Porque a gente vai perdendo ele com o passar dos anos e vai virando uma coisa só. Então, quando é, a gente desenha e... esse contorno, a gente traz um aspecto, um semblante de jovialidade. E é importante também ressaltar que não é só o preenchimento de mandíbula que vai trazer esse contorno, porque às vezes é só... mandíbula, mas não tem um tratamento dessa gordura. É... Infraventoriana, o que acontece? Fica tudo, tudo igual, né? E aí, tipo, o paciente com uhum. mais volume na região inferior, que é o que a gente não quer no rejuvenescimento, né? A gente quer deixar é, a base aqui maior e aqui, né? Mais afinada. É o triângulo da jovialidade. Quando a base fica aqui e as têmporas, a região superior fica afinada, é sinal de envelhecimento. Então, a gente tem que inverter. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Esquecem de tratar essa região antes de ter é. a e essa, e essa região também, a, a lipomecânica, ela muitas vezes, hoje em dia, a gente usa muito como pré-requisito para outros tipos de tratamento. Né? A, a lipo, por exemplo, ela deixa o, o, o tecido... A, do terço inferior muito leve então todo lifting que você possa promover tanto com fios de PDO ou com fios não reabsorvíveis ou com, fio, com o fio do, do, do, do mini lift a lipo anterior a esses procedimentos o resultado final quando você usa os fios é muito melhor para esse contorno para perfil né? e para dividir cabeça e pescoço. A lipo é muito importante, mas também precisa ser bem indicada. Existem existe a gordura e existe a inserção muscular. Então saber essa divisão é muito importante. Tem até um artigo, depois a gente pode falar sobre ele, que ele fala que a gordura do jaws, que é essa gordurinha do bulldog, é uma das mais pesadas do rosto. Então quem tem muito e puxa biólogos, tudo baixo automaticamente puxa tudo para baixo e quando a gente limpa essa gordura, ou seja, quando a gente tira essa gordura O rosto fica mais fácil de, de responder positivamente <risos> a um lifting E sabe uma coisa? E todo o preenchimento posterior dá uma puxadinha é, E Sim. tem uma coisa também muito importante né, com a líquido de papada é que, isso eu ouvi do doutor Olavo, que é cirurgião plástico trabalhou muito tempo comigo, né? Vive aqui, né? Tudo que, tudo, tudo que eu quero fazer, perguntar de cirurgia, eu vou lá consultá-lo Ele diz que a lipoaspiração é uma mulher da minha idade, passei dos 40, tá gente? Já é o suficiente, tá? que eu deveria fazer, mesmo que não tem muita papadinha tal, mas na opinião dele, né? a Camila pode é, reforçar. Eu deveria fazer, porque com o tempo, mesmo não tendo aquela papada, né, gordinha, tudo, eu tenho um pouquinho de flacidez já devido à idade e vai ficando cada vez mais fácil. Quando a gente faz a mecânica de papada, a pele ela fica mais. Tem uma fibrose, né? Por causa da, do vai e vem, da cama, tudo faz uma fibrose. E essa fibrose, uma fibrose positiva no sentido, uma fibrose leve, que vai manter o endurecimento, a rigidez desse tecido, evitando aquela flacidez que a gente vai adquirindo aqui nessa região do pescoço. Você concorda? Como que é a sua opinião em relação a isso? Desde que tenha né, uma camada boa de gordurinha para gente para gente respirar eu acho muito válido o que a gente não pode fazer é retirar toda a gordura porque aqui é porque os vasos sanguíneos os capilares são todos muito finos nessa região eles precisam de um pouco de gordura então a gente não pode não deve deixar pele músculo aqui por conta dos capilares por conta das veinhas por conta das da, da vascularização dessa região que é muito interligada também com a, com a parte de gordurinha. Né? Então a gente precisa deixar pelo menos um pouco e causar essa fibrose é. e deixar aqui mais espesso é uma consequência positiva da lipoaspiração. É. Tem gente que pensa que lipar tudo vai ficar muito flácido, depende. Depende do tamanho dessa gordura, depende do quanto a gente vai tirar, depende muito depois da massagem Pós-operatório. precisa né? fazer. O pós-operatório, ele não acaba na lipo cirúrgica, né? Acaba com as massagens, com as drenagens. As drenagens são muito importantes, elas fazem parte da lipoaspiração mecânica. Porque você devolver a pele para o músculo, com essa interposição de gordura sem grânulo e com a fibrose adequada, faz parte da lipoaspiração. E também você vai voltar, né? Toda a vascularização, a drenagem ajuda. Volta, a sim, Toda visto. aquela vascularização sim. foi perdida temporariamente com a agressão, né? Muito, Muito pouco, bem. mas graças a Deus, viu? Graças a Deus, né? Que existe a revascularização. Tá uhum. bem. <risos> é. Ai, tem que o né? operatório certinho. Na cirurgia, isso é lindo. É você tem que seguir o pós-operatório certinho, né? Pra você ter resultados positivos. Sim. Só um adendo. Se ah. ficar flácido, se ficar, tem como fazer bioestimulador. estimulador como tem como tratar. Né? Fios, gente, tudo. Simulador, simulador, é simulador, simulador, simulador, simulador, né? tem um monte de coisa, Sim, né? Gente. Aí, é. não, tem, olha, ainda bem, né? Que a gente tem resultado, tem é, solução para tudo praticamente, não é? é? Graças a Deus. Ninguém precisa reclamar mais. Se fosse uns 50 anos atrás, a gente não estaria né, vendo mulheres Sim. com 50, 60 anos assim, né? Caramba, tem tudo isso de idade, dava muito menos, não é? 50 anos atrás, uma mulher Sim. de 50, 60 anos estava, assim, parecida com uma mulher de 70, 80 hoje. concordo? Hoje, os recursos que a gente tem, né? Por isso que eu não falo São idade, recursos né? cada vez mais acessíveis. né Que, se a gente pensar, 8 anos atrás era muito inacessível, muito pouco é. divulgado e não tinha essa, essa internet maravilhosa para a gente conhecer de tudo um pouco. Uhum. né Mas se você... É... Tudo isso ajuda e contribui hoje em dia temos muitos recursos acessíveis Muito, muito recurso acessível né? Ninguém vai ficar é, flácido Não tem desculpa A gente vai envelhecer, <risos> mas vai envelhecer todo mundo bonito é. Todo mundo bem tá? Todo mundo bem uhum. Vamos lá, Diogo O que agora? Qual o outro procedimento? Tem perguntas? Temos a Renova Terapia. Perguntou sobre a retirada das bolas de bichá pior o caimento da face. Bom, ele está se referindo aqui à bichectomia, né? Bichectomia, é, Nós vamos ter uma live sobre bichectomia na semana que vem, na quinta-feira é. da semana que vem, com a doutora Lilian Bravo, que vai falar assim, tudo sobre bichectomia. Mas se vocês quiserem, quer falar sobre isso, calma um pouquinho? Eu acho que... Acho não, né? A gente tem... Toda, toda cirurgia na harmonização, ela deve ser feita com uma indicação muito, muito bem detalhada. Né? Você tem que ter muita base do que você vai fazer em qualquer cirurgia dentro da harmonização, porque é uma das coisas que não tem muita reversão. Né? A toxina, você aguarda de três a seis meses, qualquer intercorrência, é, você vai ter a ah, essa reversão. a ah, Os preenchimentos com ácido hialurônico, você consegue reverter com a com a hialuronidase, independente da reticulação e da posição e, do, e de camada que você aplicou esse produto. é um São procedimentos reversíveis. Mas a cirurgia tem que ter uma indicação, né? E a bichectomia ela há uns dois anos atrás ela era muito procurada para emagrecimento somente né então e, e pessoas muito magras querendo fazer a bichectomia também né então existe uma indicação como existe toda cirurgia dentro da harmonização é uma cirurgia não existe uma reversão dessa bichectomia se mal indicada uhum. né então eu acho que as indicações e as técnicas, vamos deixar para quinta-feira que vem. Uhum. Porém, existem contraindicações, sim, que existem indicações também para tirar uhum. todo esse peso. É muito lindo esse contorno, uhum. né? A gente tem essa curva de hoje que a gente consegue fazer com a bichectomia Então, quinta-feira que vem vai ter muito mais conteúdo é, com a doutora Lívia. Uhum. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui uh, Sobre cursos de extensão em off. em OFF Em OFF, quero muito É da Ana Curso de é. extensão em OFF, quero muito Ela deve ser estudante Então, os cursos de extensão em OFF Eles vão sair sim junto com a pós. A gente vai ter a pós, Que é para quem já é graduado Aí faz a pós-graduação. Para quem não é graduado, é graduando, está na faculdade, cursando endodontologia, pode já ir se preparando com os cursos de extensão. Porque os cursos de extensão você vai é, apresentar na faculdade para contabilizar suas horas, atividades complementares, né? E além disso, você aqui no Nepuga você já antecipa a tua pós. Como assim? Você faz o curso de extensão... Quando você terminar a graduação, você se matricula na pós-graduação e aí a gente faz uma equivalência de disciplinas. As disciplinas que você teve na, na, no curso de extensão, a teoria, você vai fazer só a prática agora na pós-graduação. Então, você acaba antecipando a sua conclusão da pós assim que se formar. Entenderam? Então, tipo assim, uhum. você, antecipa, você faz só a teoria no curso de extensão e aí a prática, quando você entrar na pós, elimina matéria daquilo que você já fez E você vai direto essa prática na pós-graduação Então isso é uma forma que a gente já faz na biomedicina, na farmácia, na enfermagem E dá muito certo Então o pessoal que quer entrar na pós antes de se graduar e não pode, tem que esperar se graduar Faz a extensão, que é toda a parte lá que depois complementa com a prática dentro da pós Então consegue se formar antes né, de um ano, então isso é bom para quem quer ir logo para o mercado de trabalho, colocar a mão na massa, né? Uhum. É... Doutora Ana, tem... eu queria aproveitar que a Camila está aqui, só aproveitando E queria que a Camila falasse um pouco de uma técnica que ela faz Que é não cirúrgica, mas que está super em voga na harmonização orofacial Que é o lifting de temporal, ou mini lifting você poderia falar um pouquinho só, Camila, para gente sobre essa técnica? Posso, sim, <risos> que é a técnica que eu amo de paixão e agradecer a doutora Karina Losito por toda a experiência que passou para a gente também sobre a técnica. É uma técnica de reposicionamento das quedas da face, né? Através da suspensão do smas, que vem até o platisma, a gente ancora no músculo temporal e faz um lifting não cirúrgico, porque não tem pontos cirúrgicos depois, né? Então, a gente ancora com fios não reabsorvíveis e consegue dar um lifting na face, reposicionando todas as quedas da face. Uhum. Depois desse, dessa, dessa reposição, a gente usa os preenchedores em pontos é, adequados para rejuvenescimento da face. Né? Então, junto com o Leap Lifting, temos uhum. todas as outras técnicas associadas também, desde peeling, toxina em pontos adequados, preenchedores em pontos adequados, reticulação dos preenchedores, em pontos adequados, então não se usa um tipo só de preenchedor, um tipo só de reticulação na face toda, uhum. né? Então, o lifting de temporal, ou, lift, ou face lift não cirúrgico, existem vários nomes hoje em dia que se dá para a mesma técnica, é elevar, reposicionar esses tecidos através de fios que vão ficar ancorados no músculo temporal. É esse, essa puxada que a gente olha no, no espelho e faz assim, é isso. E dá para fazer <risos> na região dos olhos também, como se fosse um fox eyes? Eu acho que depende muito da queda do terço inferior. de uhum. Quando a gente faz o lift temporal, ou face lift com os pontos que a gente eleva a face, a gente também é, verticaliza, né, a gente consegue, a, a, a gente traciona muito a, o, o terço inferior, além do terço superior. Dependendo dos pontos que a gente consegue passar, o fio que a gente faz, as incisões, a gente consegue levar bem a cauda da sobrancelha. Existem pacientes que isso não acontece, então antes de fazer o lifting não cirúrgico de temporal, a gente precisa fazer o que a gente chama de finger test, né? Escolher os pontos adequados para maior sustentação e analisar no finger test se a sobrancelha vai subir ou não, porque se a pessoa for muito dólica, se ela for, tem o rosto muito comprido, o músculo temporal ficando na parte lateral, você acaba travando a sobrancelha, que é o caso daquele amigo que você mandou. Uhum. Tá? Então, a gente, a gente, ao invés de subir a gente, a gente Não, o que vai acontecer Mas no finger test a gente consegue ver a indicação Da gente colocar o fio é, para esse tipo de é. elevação Só para os seguidores tecido, aqui né? saberem é, é diferente do fio de PDO Fio é, de sustentação, são coisas é. diferentes vamos é um bons... fio mas esse fio do temporal seria mais permanente, né, mais duradouro? Uhum. Qual que você usa? o fio esse É um fio, é fio de nylon, é o um mononylon. Tá, mono então ele é um fio não reabsorvível, sintético de nylon. Uhum. Ele é como ele é monofilamentado, ele não retém muito fluido e a, a, a colonização de, de bactérias digamos assim ela é ela não acontece se você usar toda a sepsia uhum. então ele é um fio não reabsorvível porém ele pode ficar é, permanente ele depois de se eu não me engano de 210 dias ele começa a perder a fixação ele, ele, ele... Ele fica dentro do nosso corpo, não interage depois com mais nada, ele pode permanecer ou você pode retirar. Só depois essa fibrose acontece, é. três, de três a seis meses, essa fibrose acontece, você pode retirar. E a Mas a gente fio, nunca... A retirada, a retirada é tranquilo? A gente nunca retira porque o fio pode permanecer. E a retirada é tranquila? Se precisar retirar, é facinho, tranquilo retirar. É. É facinho. A gente tem um ponto que a gente... Da os nós, então esse ponto a gente consegue identificar depois aonde foi feito. É só tirar o nó e tirar o fio. Certo. Fazer um e é uma incisão de dois milímetros, nada mais é um pouquinho. É uhum. legal. Que... A gente vai tentar Exatamente. trazer para nossa posse. Vai, vai. <risos> Quero ser modelo, hein? Olha só. Uhum. Yeah, yeah. <risos> Faz o finger test, ah. vamos ver ah. <risos> Aqui, aqui, ver? Deixa eu ver aqui no temporal No rios do meu Instagram tem como fazer o... É, bem, é. ó Já vai dar uma... O meu problema é aqui, ó Essa partezinha do, do dog hum. Né? Vocês vão? A gente fica então, querendo poder né? de tudo, né? Ai, meu Deus do céu, é um absurdo, né? Te digo, ah, eu quero, fiz... quero, eu faço passo, passo. Ontem eu fiz peeling. O é, que mais que eu fiz, Thiago? Vestimulador. Fiz um monte de coisa, eu tô com filtro. aí com... logo pra você fazer em mim, porque eu, eu até faço em mim, tá? Eu faço auto preenchimento, faço toxina, eu faço as coisas. <risos> Ai, mas, gente, às vezes dá uma preguiça, né? De querer a gente fazer. Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. É fiz verdade. Ó, fiz ah, uma em dezembro E tipo, agora eu já tô precisando De novo então, é assim. Aí quando tem né, mais pessoas assim Juntas, a gente vai fazendo né? é Gente, eu fiz, olha Vou contar uma Eu nunca tinha feito é, Toxina no Pratisma. Uhum. Nunca tinha feito Foi a primeira vez que eu fiz E eu achei que deu muito resultado Nossa, eu tô louca pra fazer então, Eu fiz uma vez, agora tem gente Gente, que... deu deu muito resultado eu coloquei em todas as a, a, as bandas e parei todos os depressores os músculos depressores da face eu aconselho <risos> para quem passou é. dos 40 não deixem de fazer pescoço gente pescoço é uma coisa que de gente gente é conta a nossa idade o pescoço precisa ser tratado também Junto com a face. É. Você pensa: ah, o meu pescoço agora não não merece. Merece, sim. Com 35, perto dos 40, dá uma atenção, faz um estimulador, faz um microfocado, faz toxina pelo menos duas vezes por ano, porque vale a pena. Vale. Porque depois, para corrigir uma flacidez é. de pescoço, é muito falar, difícil. O plastic é, é muito tempo, fininho. Quando dá tempo, que depois recuperar é. a gente até Quando, recupera, ver, um quando a gente vai ver, o pescoço já está caído. Então, antes de cair, vamos, vamos prevenir. A prevenção do envelhecimento do pescoço na harmonização, anota aí, está em alta. Vai começar um boom. Uma coisa que eu gosto Diz muito é do pescoço, que eu faço bastante para o pescoço e vejo, assim, resultado excelente É que agora eu tô mais assim, mais no fio e nos estimuladores Mas eu sempre associei laser de CO2 fracionado em toda essa região, né? Lógico, diferente de cada paciente e da época do ano aqui pra gente verão preto E aí depois os fios, o, o estimulador, porque nossa, é uma combinação perfeita e o laser é uma coisa assim Eu não sei como que tá o laser na odontologia Principalmente de CO2 fracionado Mas é uma coisa que hum. dá um resultado a longo prazo Muito bom tipo É algo que dá para combinar com várias outras é. procedimentos Montar protocolo, começar a fazer Porque pescoço é uma coisa que no curso, é, só, é só depois a, que começa Tem uma disciplina a, a, a que é caiu. de protocolos tem no curso tem uma disciplina que é de protocolos estéticos Que é como associar técnicas e É muito interessante, muito e interessante E outra é. disciplina que a gente colocou aqui Que é a de equipamentos, né? Tecnologia. tecnologia sim É, muito e a, tecnologia, a gente vai trazer várias tecnologias Que não são seringas, tá, gente? Tirando a seringa uhum. Existem outras coisas Porque tem pacientes também que às vezes tem, não quer seringa Tem receio E aí quer alguma solução, então o cirurgião dentista tem que ter outras soluções também uhum. Tem que ser só a seringa, né? Tem que é. fazer isso, né, Diogo? Associar procedimentos, protocolos para poder ter resultados diferenciados, melhores E potencializar aí os ganhos na clínica também, né? Exatamente Eu acho que é uma coisa que deu, assim, uma grande liberdade E uma grande... Você falou, você deixou a cadeira odontológica Foi para estética... E financeiramente eu acho que foi algo que compensou bastante para, para o dentista Apesar do cirurgião dentista ser um profissional que é bem remunerado Tem clientela, os procedimentos são procedimentos valorizados, tudo, da odontologia Mas mesmo assim eu escuto de muitos, muitos alunos que já fizeram curso de toxina dores comigo, tudo, fizeram já o Puga Code E tava assim, na mesmice dentro da odontologia tava com faturamento estagnado sem é, sei lá, a projeção de aumento dentro do que já fazia, e aí a harmonização Sim. deu um respiro e melhorou até inclusive o faturamento da clínica. Exatamente. E é. como profissionais, pra... na profissão de vocês? Para mim foi um divisor uhum. de águas. assim Eu nem. É um diogo antes da harmonização e depois da harmonização na minha vida. Montei uhum. um consultório do jeito que eu queria, numa região boa de Ribeirão Preto. É, eu acho que é muito gratificante né? a harmonização assim. Você vê que a autoestima do paciente muda muito Lógico, com a odontologia também, né? devolver um sorriso Mas para o profissional, eu acho que é menos cansativo Trabalhar com a harmonização do que numa cadeira odontológica né, cara? Desde tudo, desde postura, ergonomia é, Os casos às vezes, demoram muitas sessões para fazer um canal Para tirar um dente É muito estressante, eu acho e na harmonização é tudo e muito assim gostoso. respeitando os os os endodontistas né a gente que eu tenho nossa quem faz canal para mim gente é, é é outro tipo de ser humano né a pessoa que gosta de fazer canal é né? meu marido que faz canal e faz é, é, ninguém sai feliz totalmente feliz comigo pelo menos eles gostam mais de harmonização Isso. <risos> do que sair contente de fazer um canal né é. a não ser com muita dor né <risos> mas <risos> né a, é. a... a odontologia a parte do ouro né nós dentistas a parte do oro né harmonização oro facial ela é um complemento muito importante porque a, a dimensão vertical a gente consegue com os dentes é. né o sorriso envolve os dentes então a harmonização da face o oro é legal ele tem que ficar incluso dentro da harmonização oro facial. então é, a odontologia primeiro a odontologia primeiro precisa começar no oro né é um é um, um espiral é os dentistas começar pelo sorriso, depois, depois que você, eu pelo menos, né, depois que a gente começa a transformar, além do sorriso, a face, aí é outro mundo, é outro tipo de satisfação, desde o cliente até hum. do profissional. Essa questão que você falou da dimensão vertical é muito importante mesmo, que os dentistas conseguem Demais. fazer, né, é, nós vamos ter Demais. também no curso doutora Camila a parte de lentes de contato né? eu por exemplo depois que eu fiz as minhas eu sorrio para as fotos que antes eu não tava mais sorrindo para foto eu sempre fui sorridente <risos> mas depois que eu fiz as minhas É outra. outra mar, e a gente vai ter a parte de plástica gengival e a parte de mentoplastia com prótese Tem, mentoplastia Isso. vai ser demais então, as mentoplastia, mentoplastia né vai ser muito legal essa, essa disciplina, um diferencial nosso também. Porque às vezes o paciente também procura algo definitivo, né? Enfim, e precisa, né? Dependendo precisa, de... porque é um. Também, é... às vezes tem uma contraindicação de ácido hialurônico demais no mento, né? O mento não é, vamos colocar quantos ml a gente é, quer. É um risco enorme ali no mento, né? pessoas. Uhum. Então, essa. É tra... A mentoplastia definitiva né, mentoplastia né, com a prótese é muito assertiva. Aí eu já fa... eu já pensei, Uau, eu eu já... não não tem outro tipo de indicação, né? A gente uhum. chega perto com os preenchedores, mas não não chega no no diagnóstico lindo total no é, no muito, perfil depois. Pacientes né? que eu atendi que precisava aumentar o aumento que realmente tinha bem pequenininho aqui, a região mental, eu faço, ó, vamos fazer uma sessão você vai gostar, você gostando, eu te indico cirurgião plástico, eu sempre trabalhei doutora lá, você sempre um parceiro assim te indico, faz uma cirurgia plástica e a cada seis meses você tem que ficar fazendo Exatamente. ou até menos o, o, o, o, o preenchimento com ácido hialurônico é algo arriscado, Sim. você pode ter necrose de língua por conta disso. Então, assim, tem uns riscos muito grandes ali na região mental que, às vezes, a cirurgia plástica é mais barata do que você... Ao longo de três anos você fazendo ácido alurônico aqui, você já pagou uma cirurgia plástica. Então, eu acho né? que o profissional, seja eu, biomédica, o outro que é farmacêutico, enfermeiro... Saber avaliar isso e oferecer o um melhor paciente, independente se sou eu que vou fazer, mas sim um parceiro, alguém que você conhece É muito importante, eu acho que isso passa a credibilidade do seu trabalho e é o seu profissionalismo Não é só pelo que você vai ganhar, ah, mas vou deixar de ganhar isso Mas gente, o paciente vai voltar por três meses, fazer um procedimento arriscado, por quanto tempo, daqui a pouco ele cansa, ele já pagou às vezes mais que uma cirurgia E que não foi para cirurgia Então eu sempre fui assim, a favor Algumas coisas é cirúrgico Outras coisas não A gente corrige com toxina preenchimento Sem ter que fazer cirurgia Com fio, com estimulador, com tudo Então acho que ter esse bom senso Seja profissional que for Dentro da nossa área É muito importante né? Exatamente Porque existe uma quantidade também né? Existem, existem pacientes que a gente depende é, Da oclusão e com essa oclusão ele vai desenvolver o seu perfil né é. então existe a técnica indicada para colocar a procedimento ou dá para gente melhorar com os preenchedores é. ou tem a cirurgia plástica existem todas as indicações isso é super importante até desculpa jogo é super importante opa. até para os profissionais que não são cirurgiões dentistas é, saberem avaliar Para saber quando eu faço um preenchimento De fato, ou quando eu indico Para uma cirurgia não é uhum. e às vezes é aquilo que a gente falou Vai cansar de fazer e o resultado Não vai ser tão eficiente Eu faço muito mento e mandíbula No meu consultório é o que eu mais faço Eu acho, a Camila até sabe disso, né, cara? Uhum. O público masculino principalmente é. E eu sempre quis muito Aprender a fazer prótese De mento Uh, então eu estou muito ansioso para ter uh, essa disciplina no curso E interessante é que não precisa ser... Uh, eu achava que precisasse ser uh, bucomaxilo ou algo do tipo, não precisa Basta você ser cirurgião dentista e fazer um curso é Capacitar Isso, exatamente Isso aí, que legal, que legal, né? Não, e a gente tem assim excelentes profissionais hoje que fazem temos também o um pessoal da cirurgia plástica que vem para ensinar se, se precisar tá tem aí uhum. eu assim parceiros aqui que podem ajudar já com as técnicas desenvolvidas e né tem técnicas externa oh! quanto interna não é pelo que Camila que a Camila está gritando aí, caiu, aí o celular eu acho que ela caiu bom deixa eu ver acho se tem mais uma tiver aqui uh... Então, o, Renan, o Renova Terapia Capilar falou live, top. Ah, que bom, obrigada. obrigada. E... Tá bugadinha aqui porque eu acho que travou alguma coisa no nosso Insta, tipo, que não tá... Tem gente tentando, mandando mensagem, tá tentando, ele tentando entrar e não tá conseguindo. Não, sim, é, a doutora Camila também acho que caiu aqui. É... Bom, já faz uma hora de live agora, Ti? Pessoal, é o seguinte... É... Nós vamos fazer lives todas as, toda semana, tá? É, com temas muito variados dentro da harmonização orofacial e cirúrgica Aqui no Instagram do Nepuga, sempre com um convidado novo é, E é importante que vocês fiquem de olho aí nos stories e também é no bom, feed é. Para que vocês vejam toda semana Semana que vem vai ter a live de bichectomia, vai ser muito legal Bichectomia a gente sabe que é um tema até bem polêmico, né? Tem quem ama, tem quem odeia Então a gente vai debater bastante isso na semana que vem E acompanhem a nossa agenda de lives aqui no Instagram do Nepuga Eu também sempre divulgo no meu Instagram e a doutora Ana no Instagram dela, tá bom? É, eu vou divulgar no meu e da pro... na próxima live, sabe o que eu vou fazer? o, o, o, o de um... Eu vou colocar lá no meu Instagram também, vou tentar entrar com o perfil só para poder trazer os seguidores para cá, porque eu uso muito mais uhum. aquele Instagram para live, muito mais, ah, sim, até com a Bruna, não sei não se o próximo eu não faço lá e sem tempo porque eu tenho assim, uhum. seguidores e minhas lives lá, elas o pessoal é acostumado, então de repente é. os mais. Aqui e lá, vocês ficam atentos. Sigam o dr Diogo, sigam a doutora Camila Sigam eu, o Instagram do Que daí vocês vão saber onde a gente vai estar Mas vai ser na quinta-feira Sem ser Sim. nessa semana, né, Diogo? Na próxima Isso, na próxima com a doutora Lilian Bravo Ela é uma cirurgia dentista até bem famosa aqui em Ribeirão Preto Principalmente na área de bichectomia Ela faz muito essa cirurgia Então ela tem muita prática nesse assunto E aproveitem para tirar... As dúvidas que vocês tiverem uh, Olha, tem uma, uma dúvida aqui Tem várias, na verdade Tem em Salvador Esse aqui que perguntou Que fez pós-enfermagem estética, Nipuga Gostaria de fazer em odontologia Consigo aproveitar alguma disciplina? É, é aluno do 9 semestre de odontologia ou Deixa eu ver quem me perguntou aqui Rod Madril é, vamos fazer análise, vamos ver o que a gente consegue Algumas questões dos injetáveis 2 que vocês tiveram na fase de enfermagem Que é toxina, preenchedores, fios, a parte de enzimas, a parte de é, equipamentos Tem algumas coisas para você, você aproveitar sim, tá? Porque você não tem que fazer o que você já aprendeu, né? A gente tem essa consciência Você vai aprender aquilo que você aprendeu Então... É. Fique atento aí e vai, vai acompanhando, que logo a gente já vai lançar o nosso site, Diogo, já está no ar, tá? Uhum. É, deixa eu ver se eu não, não vou conseguir colocar o um site aqui, mas vai estar na bio aqui do Instagram. Ah, legal. É, vocês seguirem e depois eu passo para você, você divulga também no teu Instagram. O site está uhum. bem bacana, já está no ar, já tem várias informações ali, então é bacana vocês estarem é, acompanhando... É, e aí quem quiser fazer um, re, um reingresso e aproveitar as disciplinas Faz a matrícula, manda para análise curricular E a gente faz essa análise que der para eliminar, a gente vai eliminar O que vocês já sabem, não vai ter que aprender de novo não, tá? Vai aprender aquilo que não sabe, não é verdade? Rodrigo, Doutor, mas... acho que é isso então por hoje, né? Depois eu converso com a Camila Deve ter acabado a bateria do celular dela, se eu conheço Aham. ela, tá? É... Então, vai... Então vamos se despedir por aqui vamos mesmo. Então tá jóia. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Diogo. Uhum. Obrigada, Obrigado, Camila. Não. O Thiago que tá aí. beijo pra Então tá, gente. Um e beijo. beijo falando, boa noite. Tá? Boa semana pra todo boa mundo. Noite. Tchau, tchau. É. Obrigada. Tchau, tchau. Até.